3, 2, 1, Roll! Oi, pessoal, eu tô aqui com meu pai pra gente jogar Brawlhalla. Olha o pombinho. Pombau! Ah, eu gosto de arco e flecha. Mas esse aqui faz assim ó: ah. MINI! Vá! Ah. Era só um pombinho só um... Agora sou sou uma formiga Toma Era um pombinho. Olha aí, é o pombinho Uhul. Uhul. Receba sabe que eu vou nascer aqui, né? E tu sabe que eu vou te... e... e tu sabe que eu vou te explodir, né? Explodir. Es... Olha explosão Olha aí o lobo Pô. O Lobo é meu Esse lobo não é seu Olha olha a águia Isso é um pombo Esse é um pombo Olha olha o pombinho Olha o lobinho Olha o lobinho Olha o lobinho vou esperar nada pombinho. Aí, espera isso, espera o pombinho. Tô esperando, estou esperando. Vem cá, olha pô. Olha o pombinho. Tô te esperando. Tô te Ai, obrigado esperando. Por me esperar. Olha aí, obrigado esperando. por me esperar. Obrigado por me olha esperar. Obrigado por me esperar. Obrigado por me esperar. Olha, olha o pombinho aqui, olha. olha o pombinho. Aqui, olha. Olha o pombinho. Olha, olha. Sai daí, pombinho. Sai daí! E violência é tudo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Isso aí, isso aí se chama. Gara de forme kitcha peretita. Eu não entendi o que ele falou. Vai pra lá! Isso aí é legal, pai. Sem ainda é. não dá dano, não. Nossa. Sobe em cima, sobe em cima, sobe em cima. Sobe em não. cima! Tá pensando que eu sou bobinho? Subiu! Olha o socão! Olha o cocão! Cocão! O engraçado é que a gente nem usa o arco, a gente só usa o lobo. É os humilhados serem exaltados. Não é? Olha aí, é verdade. É muito legal. Você Oi, é o exaltado. Os exaltados são humilhados e os humilhados são exaltados. Eu só sei que eu sou humilhado e você é exaltado. Não. Porque... Não, você que eu... é exaltado, eu sou humilhado. Sou o mais fraco. Então, se eu sou mais fraco, eu sou... Vou ganhar ele tô sem arma, quer ver? Quero ver, quero ver. Quero ver! Eu quero ver! Assim ó Você pensa que eu sou fraco assim, mas eu não sou! Eu não sou! Desculpe! Eu sou! Olha aí o Dassana aí! Ah não! Esse foi tudo assim, né? Então eu ganhei! Porque eu tô dançando? Eu dançou porque comemorou a vitória do outro. E tem que comemorar a vitória de todos. Não. Eu vou usar o touro. Quero ver alguém ganhar de mim com touro. Okay. E Quem eu não da... tô nem aí pra ninguém. Da Cirilo. Agora eu vou humilhar muito. Olha, eu sou o melhor. Olha o Xaringan ativado. E pe no personagem barato. Sua barata. 3, meu deus. Eu vou exterminar. Porque eu sou uma barata. Agora eu quero ver... Ai. Oh, agora eu tô me perguntando por que ela se chama ember, sendo que ember significa alguma coisa de fogo. Sendo que ela é de planta. Animais, natureza. Era pra ela ser... Então, eu sou teu amigo, porque eu sou um animal, eu sou uma barata. E você é sobre-animal, pá! Aqui, ó, amiguinho. Somos eu sou amigos. Teu amiguinho! Na competição. E na competição, vence quem é o melhor. Você percebeu que meu tiro é, um, é uma borboleta? Olha aqui, meu tiro de borboleta. Hum. Vira, vira braboleta. Por quê? Porque vira braboleta. Porque eu tô brabo. Eu tô brabo. Eu só vou desviar. Olha aí, então desvia. Receba. Não vou nem mais desvia porque. tô até com dó. Tá com dó, né? Eu sei. Eu sei. Só tá se achando. Eu tô me achando, eu sou. Eu sou. Ah, por quê, então? Eu sou bom. Por que você é bom? Porque estou aprendendo com o melhor Quem é o melhor? O melhor é você Então você não pode me superar Mas o... O aluno pode... Se tivesse quatro pessoas eu ia ganhar O aluno pode superar o mestre Pode não Senão você vai ser... Se você superar só um pouquinho Eu vou te demitir e você vai ficar... E você não vai ter mais aula comigo É... Você não vai ter mais aula comigo agora. Você vai se virar. Se vira. Olha se vira. Ei! Se vira! Pra que violência? Não, tu tá dando violência, eu também vou ter. Tô nem aí! <risos> eu tô brabo! Eu tô brabo! Toma aí, ó. Toma! O errão. Olha a docinha a da Vitória. Eu gosto da, da arma, mas a eu também gosto, então eu gosto de tudo. Toma. Toma. É só tu ficar só o vermelho que eu já ganho de você, porque eu dou fácil um suvento. Você está jogando com aquele que jogava Pac-Man. Qual que jogava? Eu? Jogava Enduro. Pac-Man é fácil. Então, aí é você está jogando com aquela pessoa que jogava... Pac-Man. Enduro. Thai. E. Olha aí. Sou melhor. Sou Agora melhor, eu não. não. Só eu dar um super em você aqui. Toma aí. Toma aí. Olha o super. Olha o super. Olha o super aqui. Super aqui. Olha o super aqui, ó. Olha o super daqui! Olha! Não, não, não, voltei! Ainda peguei minha ermita. Vai? Pode minha... vir, pode Toma. vir. Toma. Pode Olha vir aí. pro ataque, vem pro ataque. Olha o ataque aí. Errou. Confia, você acertou muito. Estou na frente, estou na frente. Você sabe que eu estou na frente. Ah, não. Oh, não. Mas estou ainda, né? Ainda estou na frente. Não. Estou. Vira, volta, virado. Minha cara tá sendo puxada por baixo. Qual é o primeiro videogame que você já jogou? Foi... O primeiro jogo que eu jogava era... Não, videogame. Tipo, a gente tá jogando Xbox. Era um Atari. Sim, você não se lembrava? Era um Atari. Eu tinha um... O meu videogame era um CCE. Que tinha um cartucho. Eu sei, um... eu já vi no... Ah... Eu já vi Sim... Eu ganhei! Win. Receba! Receba! Ué, ué, ué. E a gente vai terminar o vídeo por aqui Com essa ganhada que eu dei Com essa vitória Ganhada <risos> Então, valeu, foi muito bom jogar Até o próximo vídeo e falou Falou, valeu